Estamos chegando no chão da oficina Estamos chegando no sonhos nas formas Da arte negada Que somos vivos criar Estamos chegando no chão dos quilombos Estamos chegando no chão dos tambores Nos nossos palmares Nós somos vivos do car Vídeo 9 Gerenciar integrantes E desabilitar o empreendimento No cirandas.net Vamos fazer o nosso, a nossa entrada no Ciranda, cirandas.net, a gente faz o nosso login com o nosso e-mail e nossa senha, a gente entra ali, fica o nosso bem-vindo detigo entra no gerenciar o nosso nome do empreendimento, que é o Fantasia, aqui estou no painel de controle do empreendimento, tudo isso você já sabe. Veja, agora vamos ver gerenciar integrantes, eu vou clicar aqui... E aqui eu vejo os integrantes que fazem parte do empreendimento. Na economia solidária, os empreendimentos são coletivos, então é importante que cada um dos, dos, dos integrantes do empreendimento apareça como sendo integrante aqui nesse painel de gestão de integrantes. Cada um deles tem que ter um usuário no Cirandas. Então, volte para o seu empreendimento, converse com os seus associados e veja se é possível cada um deles criar um usuário no Cirandas. A partir daí, é muito fácil você adicionar novos integrantes. É só clicar aqui em cima em adicionar integrantes Cliquei E a gente tem os que são integrantes somente Ou seja, eles não têm direito a editar nada São apenas integrantes A gente tem os moderadores São aqueles que apenas podem aprovar comentários e coisas assim E tem os administradores Que são aqueles como você que tem acesso ao painel de controle do empreendimento Vamos adicionar aqui a Adriana Adriana Maria Aqui, vou clicar e aí eu clico em salvar. Ao clicar em salvar, eu volto para o painel de controle. Vamos lá no gerenciar integrantes, ver se ela apareceu. Clico. E aqui está a Adriana. Ela é aparece na lista agora como integrante e eu posso editar suas permissões se eu quiser alterar alguma permissão dela ou removê-la da lista de integrantes então aqui no menos você remove e como a gente já falou lá em cima você pode adicionar os integrantes e uma dica aqui você pode enviar e mail ou seja o ciranda serve como uma ferramenta para você poder enviar e mail para todos os sócios e sócias que fazem parte do seu empreendimento Ah, e clicando aqui sobre o editar a gente pode editar o perfil da a Adriana, aqui a Adriana, ela tá, ela não é nem integrante nem moderadora, porque ela é mais alto que isso, ela é administradora, e você pode mudar e dizer que ela não é mais administradora, é apenas moderadora, por exemplo. E aí clicar em salvar alterações. Bem, essa é a explicação sobre gestão de integrantes é, no Ciranas, ou seja cada sócio do seu empreendimento tem o seu próprio nome de usuário e a sua própria senha e cada um entra por sua conta no Cirandas. e se ele é um integrante do empreendimento automaticamente vai aparecer para ele, ele ou para ela o gerenciar nome do empreendimento de vocês e aí é só ela poder gerenciar também assim você pode ter várias pessoas no seu empreendimento ajudando a fazer o um empreendimento cada dia melhor e a última explicação de hoje clicando ali em informações e configurações do empreendimento, saber que no final existe a opção, caso vocês queiram sair do Cirandas de clicar em remover perfil e com isso você exclui o seu empreendimento do Cirandas É isso aí, um abraço, tchau!